O IEF Sul de Minas tem a missão de oferecer uma educação profissional e tecnológica gratuita e de qualidade em todos os níveis de ensino e busca garantir o acesso e a permanência na instituição de estudantes de baixa renda, vindos de escolas públicas e muitas vezes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Assim, compreende as possíveis dificuldades enfrentadas por esses estudantes e reconhece a extrema importância da concessão de auxílios financeiros para que eles permaneçam estudando adequadamente e consigam concluir com êxito os seus cursos. Contudo, por conta da lei que limita os gastos públicos, não houve aumento no orçamento destinado aos auxílios estudantis para o ano de 2019, com estagnação e pequena diminuição no valor liberado em relação ao orçamento disponibilizado para 2018. Essa medida, aliada ao crescente número de estudantes que se inscreve no programa de auxílio estudantil, fez com que os investimentos ficassem limitados a um patamar que não nos permite realizar muitas ações ou atender a totalidade dos estudantes que se enquadram no perfil do público-alvo desses auxílios. Entendemos que esse crescimento da demanda pelos auxílios é resultado do crescimento da oferta de vagas e consequente expansão das matrículas nos campos da instituição, bem como fruto da política de cotas adotada pelo IFSU de Minas, na sua preocupação em tornar-se espaço para estudantes vindos de uma realidade que até então não encontrava lugar nas instituições públicas de ensino. Então, para que o maior número possível de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica continue a ser beneficiado, elaboramos adaptações na oferta e também na análise dos auxílios, reajustando seus valores, buscando otimizar a utilização dos recursos e atender ao crescente número de estudantes que chegam em IEF Sul de Minas. Assim, em um primeiro momento, buscamos formas de manter o auxílio dos estudantes já contemplados, realizando as revisões necessárias para esse público. Essa revisão foi feita em duas etapas. A primeira, com o encerramento no mês de fevereiro de 2019, revisou os auxílios concedidos no ano de 2017. A segunda, com previsão de término em maio de 2019, reavalia os auxílios concedidos em 2018. Somente após essas revisões, teremos condições de buscar formas de atender aos estudantes ingressantes, que num primeiro momento deverão aguardar para fazer suas inscrições, quando forem abertos novos editais do Programa de Auxílio Estudantil. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis para atender aos estudantes por e-mail assistencia.estudantil.edu.br ou pelo telefone 35. 3449-6189.